Muitas pessoas, o bichinho aqui pode até parecer bonitinho, mas o percevejo é uma das principais pragas da soja, se reproduz muito rápido e é difícil de controlar. Adriano, a FMC está trazendo uma, digamos, didática para ajudar o produtor nesse controle, né? O que é a orientação? Olha, a FMC já há duas safras, né? Vem, vem trabalhando muito forte no intuito de trazer para o produtor não só um produto, né? Mas é, é... Trabalhar com ele a questão do manejo do percevejo. Né? Um programa de manejo onde não só é importante a utilização do produto correto, na fase correta da soja, mas sim é, se preocupar com a questão do monitoramento, se preocupar com a questão da tecnologia de aplicação, né? que são questões fundamentais para que ele tenha um bom sucesso é, no, no manejo do percevejo e também a rotação de produtos. Tá? Isso são pontos fundamentais para. Tão importantes quanto o uso do produto correto no momento correto é, da soja. Por que, que é tão difícil controlar o percevejo? Olha, é, nos últimos anos né, houveram várias mudanças no ambiente. Né? Nós tivemos aí a, a saída de alguns produtos, e do sulfã, a redução de inseticidas né, na cultura da soja com o advento de intacta. Uh, uso de produtos mais específicos para lagarta, ou seja, uma série de fatores que mudaram no ambiente, né? E que afetaram a dinâmica da população do percevejo. Né? Acabou ficando bem mais resistente, né? É, ficou complicado. A, a população dele, a dinâmica da população mudou bastante. Né? Então, a FMC, ela vendo todo esse, todo esse cenário, né? É, por, até por estar muito presente no campo junto com o agricultor, ela entendeu que havia necessidade de fazer uma mudança na sua proposta de manejo. Inclusive nós trouxemos, fizemos uma modificação no portfólio e trouxemos o Hero, que era um produto que estava posicionado para a lagarta, para o manejo de percevejo justamente para ser aplicado na fase vegetativa, para reduzir a população do, do percevejo na fase vegetativa, para facilitar o manejo do percevejo na fase reprodutiva, que é onde ele realmente causa dano na produtividade. Que aí entra com depois na, em seguida com o talismã e depois o produtor tem que fazer a rotação de ativos para poder fazer o um manejo e, e manter todas as ferramentas viáveis ao longo do ciclo. Né? Vocês chegaram a fazer um levantamento de quanto o percevejo pode fazer de prejuízo ou de perda de sacas lá no final na colheita? Olha, o que se estima, né, que depende muito da questão da população do percevejo, quanto que ele tem, né? Mas a, a estimativa é que o, o percevejo pode causar perdas aí na, entre 25 e 40% de produtividade para o agricultor, né? Para o produtor de semente, aí o dano realmente é muito maior, porque ele afeta diretamente a qualidade da semente. Né? Como a gente falou no começo, é bonitinho, mas de bonitinho não tem nada, é bem Absoluto. perigoso. Exatamente, de bonitinho ele não tem nada. Obrigada, Adriano. Eu que agradeço, sucesso para vocês. Obrigada. Eu sou Elisa Malicheski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.